White vem aqui, White. Sente isso -se aqui comigo, White. O oh, Whisker. Olha só o que eu quero vender, olha só. Isso aqui, ó. Pera aí. Ui, cadê? Coloque em promoção, galera. <risos> Coloca em promoção. Olha a promoção. Oi, faz até repente na foto. <risos>